Muito bem, muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais uma videoaula, né? É, mais uma videoaula, mais orientações sobre web rádio, né? É, tem muitas é, pessoas aí pelo Brasil, né, que às vezes me passam o zap, né? Entra aí no, no zap do professor e tem várias perguntas aí, né? É, que às vezes a pessoa tem aquela paixão por rádio, ouve falar sobre a rádio web, é, a rádio pela internet mas não tem conhecimento algum, né? E fica assustado, né? Fica assustado, confunde muitas coisas, é, uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver, né? Por isso, é, resolvemos aí gravar essa, essa pequena videoaula, né? Para poder tirar algumas dúvidas, né? É, dúvidas do pessoal aí pelo país afora, tá bom? Muito bem, Web Rádio é pirata? É uma das perguntas que eu mais ouço nesse ano de 2019, né? É, o que, que é rádio pirata? Para quem não sabe, é aquela FM que a pessoa é, monta aí no fundo da sua casa ou monta aí dentro do, do próprio estúdio mesmo, mas ela não consegue a legalização pelo governo, né? Ou seja, é uma rádio que é contra a lei. Ela é contra a lei, inclusive tem multa, viu? Para você que tem é, web rádio e ainda tem aquele negócio, eu vou montar uma rádio FM, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, porque ultimamente é, o governo não, não está dando regulamentação, é muito complicado, você precisa ter um político forte aí do seu lado para isso, que é coisa difícil, né? E a rádio comunitária aqui, às vezes tem cidade que eles legalizam, fica muito dinheiro, né? Fica muito dinheiro, muito complicado. A rádio, é, a rádio comunitária não pode fazer propaganda você tem que sustentar das próprias costas e, além disso, paga um imposto veíaco, né? Então, tira isso da sua cabeça, porque está fora de congitação, viu? É, rádio Web não é pirata, não tem contravenção penal, você não está fora da lei. Simplesmente você segue as nossas, nossas instruções, né? Eu tô, estou tô com o retorno um pouquinho baixo, está é, dando problema no meu sistema de retorno de novo, né? Eu mandei arrumar esses dias, mas está dando problema de novo. Mas, é assim mesmo, estamos gravando assim mesmo, né? não, não pode parar, né? Então, o web rádio não é pirata. O é, web rádio é, uma, é um tipo de rádio legalizada, que tem um custo muito baixo para você. E, além disso, além de ter um custo baixíssimo, você não precisa estar é, tá debaixo aí do chicote do governo, né? É, do chicote da, das autoridades aí, né? as autoridades pegam, entra na sua casa ou no seu estúdio e pega uma rádio pirata, sem legalização, você está perdido no mapa, né? Você está perdidinho. 15 mil reais de multa. O que você acha da história? O que você acha da ideia? 15 mil de multa, um belo de um processo e se você for pego segunda vez com esse negócio na mão, você corre o risco até de ser preso, se não tiver um ótimo advogado, né? Então, a risca da tua agenda esse negócio de rádio pirata. Ah, mas eu que gostaria de legalizar uma rádio. Difícil, difícil demais, quase impossível. Você legalizar, pois é monopólio fechado. Monopólio fechado, ou seja, é só político que consegue e as rádios grandes. E se você conseguisse, você imagina só, né? Só a documentação de uma comunitária... Só a documentação, só começar a mexer, fica em 8 mil reais. E você não tem a se você não tem a certeza ainda da legalização. É, e depois vem é, é, engenheiro para é, praticamente é, fazer lá o, o sistema para você colocar a antena, é para você regular a antena e tudo mais. Ou seja, é por baixo aí, né? Por baixo os é, 30, 40 mil reais você ia gastar. Isso com a comunitária, né? que você não pode fazer propaganda, você vai viver de quê? Aí que é o problema, você não pode fazer propaganda, você não pode fazer nada, inclusive os evangélicos, né, os evangélicos, você que é evangélico e continua insistindo nessa, de uma radinha FM e tal, uma comunitária, vamos supor que você legalizasse, você conseguisse legalizar essa rádio, a rádio comunitária não pode ser só para crente, a rádio comunitária tem de ser para todas as religiões, então... Se você conseguisse uma legalização dessa, você tinha de pôr o padre, você tinha de pôr o terreiro de Umbanda, você tinha de pôr todas as religiões na sua rádio. Você ia querer? Não ia, né? Eu tenho certeza disso, eu conheço bem o povo evangélico. Então, esquece. Esquece que rádio comunitária não vira para crente, principalmente para crente. Agora, ah, mas eu queria uma rádio comercial, impossível. Agora você pergunta, mas por que, professor, por que é impossível? Porque é caríssimo, caríssimo, caríssimo. É, aqui em Ribeirão Preto tem um rapaz que lutou, lutou, lutou. Tem outras empresas de outros ramos, é, tem outra empresa de outro ramo e conseguiu a concessão. Enfim, trabalhou dez anos com a empresa dele, 10 anos para poder colocar a rádio no ar. Ou seja, em ponto final, segundo a palavra dele, ficou em um milhão de reais para colocar essa FM no ar. Hoje não tem como sustentar a FM. Não tem como sustentar a FM, porque os impostos são muito altos e a, o mundo evangélico não dá essa estrutura para sustentar uma FM. Ele é obrigado a ficar alugando para essas grandes igrejas. Então, não tem muito sentido isso. Muito bem. A segunda pergunta, é contra a lei? É o que eu já acabei de falar. né Não é rádio pirata, a web não é rádio pirata, também não é contra a lei. Inclusive, a, na rádio, é, uma rádio web... Ela é até mais fácil, ela é até melhor que a FM, né? A FM, a mais potente, ela pega 180 cidades, um raio de 180 cidades além da sua cidade. Agora, a rádio web, você bem trabalhando nela, ela pega o mundo todo. Se você souber divulgar, se você seguir as nossas instruções, você tem, você tem uma condição de montar uma rede que vai falar com o mundo inteiro. Você não imaginou isso? Você é, pode até falar, ah, professor, mas isso aí, é, isso aí é sonho, não existe isso E eu, eu te provo isso, existe Existe, eu montei uma rede em 2013 E nós estamos em 2019, estamos gravando aí numa, numa tarde de sexta-feira E hoje eu, eu tenho programa de manhã cedo Eu atendo pessoas de Portugal, da Espanha é, Eu atendi uma, uma chamada de WhatsApp Nada mais, nada menos do que do Quênia. É, como eu não, conheço, não, não entendo inglês, estava no inglês perfeito, e eu até desconfiei que a pessoa é, fala inglês, mas entende português. Aí eu falei, olha, se você estiver entendendo a minha língua, você é, escreve no zap, que eu vou passar para o tradutor. Ele escreveu, atendi a pessoa lá do Quênia, pegando a nossa rádio, e inclusive disse que através da rádio está se aperfeiçoando o português dele lá. Que eu fiquei, fiquei indignado, né? fiquei... Espantado, porque o camarada fala inglês e entende a nossa língua, e nós não entendemos nada dele, né? Que interessante, né? É muito interessante. Então a rádio web, além de não ser é, nada fora da lei, ela atinge o mundo todo. Ela atinge o mundo todo. E você pode fazer uma programação aí para os brasileiros lá fora, principalmente. Né? Para os brasileiros, a pessoa fala, ah, tem pessoas que é tão fraco de cabeça. Ele falava, ah, para que, que eu vou falar lá, é, com o pessoal lá de fora? O pessoal não entende a minha língua. Bom, primeiramente, você está errado. Os Kenianos lá, o pessoal do Quênia, entende o nosso português. É, eles entendem a nossa língua. Eu sei que não entende a dele. E, segundamente, nós temos muitos, muitos milhões de brasileiros trabalhando no exterior. Brasileiros que fora da sua nação, fora da, da, da sua pátria, sentem saudade... É, de escutar as nossas rádios aqui do Brasil E simplesmente acessar as nossas rádios web Onde nós temos audiência lá fora Por exemplo, a minha rádio ela tem audiência em Portugal é, Com um pastor lá chamado Ap Aparecido Correia Pastor Aparecido Correia Inclusive se ele vê esse vídeo Um abraço aí pastor Aparecido é, Lá na Espanha eu tenho uma, uma ouvinte Que ela é da cidade de Goiânia a, Mora há oito anos lá em, na Espanha e me ouve chama Girlane, Girlane, da cidade de Goiânia, lá na Argentina é ah, o país que mais se escuta rádio, é, mais se escuta rádio é, brasileira, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, que parece que deu um problema aqui, é, esquema de cores e tal, tal. É mais se escuta rádio brasileira é lá em Goi, é, é, é, é, é, é, é, lá Argentina, né? Eu acabei de falar, eu acabei me des desconcentrando aqui. A Argentina é o que mais puxa a rádio brasileira, eles gostam muito das nossas programações, eu tenho vários ouvintes lá, é, um deles é o pastor Rubens Santana, que acompanha a nossa programação de manhã, pela Rádio Saudade do Sertão, pela rede, e, e assim por diante, nós temos outros lá, Elias e outros mais na Argentina, Alex de Fracan e, e outras pessoas lá. Enfim, o mundo está aí gente, o mundo está aí para você fazer programa para o mundo inteiro, em baixo custo e dentro da lei, legalizado. Aqui em Ribeirão Preto tem pessoas tão ruins de cabeça, é, que preferem ficar batendo cabeça com uma rádio pirata lá fora, correndo risco e falando que está falando de Jesus, né? É, falando que está é, pregando o evangelho, mas fora da lei. Ou seja, você que conhece a palavra de Deus sabe muito bem, né? É, se você está fora da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada fala que se você está fora da lei do ser, do, do, do, dos daqui na terra, o homem tem de respeitar a lei da terra primeiro. Se ele não está respeitando o que ele está pregando o quê? Ele não está pregando o quê? O que está valendo isso? Está valendo de nada. Então, é, o que, que acontece? Se você é um homem de Deus, ou mulher de Deus, respeite a lei. Rádio é pirata? É contra a lei? Então esquece. Esquece. Porque além de dar tanto gasto, tá tanta dor de cabeça, não vale a pena. A tua rádio pirata ela vai alcançar, aí, com 100 watts, ela vai alcançar pelo menos, digamos, aí, 80% de Ribeirão Preto, uma cidade que tem 650 mil habitantes. Para que eu vou querer falar com 80% de Ribeirão Preto, de 650 mil pessoas, sendo que eu posso falar com o planeta inteiro? Basta você usar da, da, da sua capacidade, a capacidade que Deus deu para divulgar, e seguir as nossas instruções, nós temos, estamos aí é, nesse meio, Deus de 2004, rádio FM, nós vem, viemos aí de 90, 1995, e na web Deus de 2004. Então, temos experiência de sobra para poder passar para você, você que quer aprender, você que quer realmente é, fazer valer a pena é, o teu trabalho, fazer valer a pena, né, é, você Falar aí no microfone e sair é, lá no outro canto do mundo, né? É, fa falar de Jesus, falar para todos os povos. Né? não sei porquê, mas meu retorno está tão baixo hoje. Está é, tendo um probleminha com a minha mesa aqui. É, tomara que dê tempo né? É, de acabar essa videoaula, né? Mas é, mas é bem por aí a coisa, né? É, nas próximas videoaulas vamos mostrar para você o melhor jeito de... O melhor jeito de você divulgar uma rádio web, né? É, e o baixo custo? O baixo custo é incrível, você monta uma rádio, vai falar no mundo todo, por um baixíssimo custo hoje. É, anteriormente, quando nós começamos, era caríssimo. É, para pagar uma empresa para montar uma rádio web, você ia gastar aí 400 reais é, entre site e sinal. Hoje, você com apenas 25 reais, você seguindo as nossas, as nossas videoaulas, você mesmo monta a tua, a tua rádio web Vai pagar 25 reais mensais, apenas 25 reais. Você já pensou nisso? Você que tem uma igreja na mão e 25 reais é dinheiro de pinga. Aliás, não é dinheiro de pinga mais, porque quem é de Deus parou de, de, de beber, né? Evidentemente. É, mas é dessa maneira né? que funciona. É dessa maneira que funciona. E se você quiser ser abençoado, sai dessa de pirata, gente. Para com isso. Para com isso. Você que é pastor, vai, ah, mas é, é, para pregar o evangelho, vale tudo, vale nada. Vale nada, a Bíblia Sagrada nos garante que a mentira, você tem que ser sim, sim, não, não. O que sair dessa é procedência maligna, é mentira e você sabe muito bem que quem é mentiroso é do diabo. Muito bem, é, tem que pagar direitos autorais das músicas tocadas? Não, não tem de pagar, nem isso, nem isso você tem de pagar. É, na, na FM você paga é, direitos autorais, você paga mensal, paga o ano todo. E parece que está ficando a base aí de uns 300 a 400 reais por mês só de sindicato de direitos autorais. E fora as outras coisas, né? fora a energia elétrica, né? que gasta uma tantada, gasta uma tantada de energia elétrica que, você, que não tem nem cabimento. né? A web você não gasta nem energia direito, você não paga direitos autorais. Você pode fazer as suas propagandas? Pode você pode fazer suas propagandas o tanto que você quiser, não tem contravenção penal disso. Você pode fazer propaganda, você pode colocar propaganda na rádio web, não há contravenção penal de maneira alguma, tá bom? Então é um negócio do futuro. É um negócio para quem pensa longe, é não para pessoas que pensam, pensa pequeno, pensa em falar em três, quatro bairros da sua cidade, mas sim pensa em falar com o mundo todo. Rádio Web é coisa do futuro, e se você realmente é uma pessoa que pensa longe, pensa no futuro, é um bom negócio para você. É um bom negócio para você. Nas próximas vídeo-aulas, vamos dar mais informações, mais detalhes sobre Rádio Web. Então, se você quiser entrar em contato comigo é, para montar a sua Rádio Web, eu passo todas as propagandas, aliás, eu passo todas as vídeo-aulas, passo tudo o que nós temos de material, e você vai apagar apenas o sinal, né? apenas o sinal da, da geradora de sinal, R$ 25 reais mensais, tá bom? Um abraço para você e até a próxima, até a próxima vídeo aula e dando sequência aí ao nosso, é, as nossas aulas para você montar uma belíssima rádio web. Vamos lá, vamos consertar primeiro esse retorno, depois nós continuamos, tá bom gente? Um abraço a todos.